Fala meu amigo, beleza? Nesse vídeo agora a gente vai tá estar falando aí sobre como ligar a guitarra na mesa de som, ok? Só que a gente não vai falar sobre microfonação de amplificador, ok? Isso aí é um outro assunto, se você quiser gente... comenta aí embaixo que a gente faz um vídeo, tá? Uma outra hora. Mas agora a gente vai falar sobre conectar ou sua pedaleira ou seus pedais na mesa de som, beleza? Diretão, sem microfone, ok? Então é basicamente isso que a gente vai falar hoje, certo? Segue até o final do vídeo aí que você vai ver que tá bacana. Então, basicamente, eu costumo dividir aí uh, o nosso conceito básico, tá? Pra se conectar a guitarra diretamente em linha, em três pontos, tá? O primeiro ponto é que a gente precisa de uma simulação de um amplificador real, ok? Esse é o primeiro ponto. Certamente você já ouviu falar assim, ah, para você ligar a guitarra na mesa de som, liga a simulação de amplificador, tá? Aí você pega e vai atrás de um pedal desse aqui, correto? Você é uma simulação de amplificador? Isso aqui vai te resolver parte do problema, Ok? Porque é parte do problema, porque a gente ainda tem mais dois detalhes aí, tá? Mas basicamente, a, o som da nossa guitarra sem a simulação do amplificador, tá? Lembrando de um ponto importante, é, não vai fazer muita falta isso tudo que eu vou falar se você for ligar a guitarra limpa, tá? Só guitarra na, na mesa de som, você não vai ter problema, a qualidade é quase a mesma coisa ali. Ainda mais se você for iniciante, você não vai perceber muito bem a diferença ali entre o som com a simulação de amplificador no Clean, Tá? E a guitarra diretamente clean. Basicamente a gente vai utilizar aí o nosso primeiro dispositivo, tá? que vai ser a, a simulação do amplificador, ok? A simulação do amplificador, ele é a simulação de um amplificador real. Né? Simular é você trazer para algo virtual algo que é real. Okay? Então você pega ali um amplificador real e transforma, digamos que transforma ele em informações. Né? Tá? Então basicamente essa é a simulação. A guitarra com drive, né, com distorção, tá? Você vai ouvindo aí, à medida que o vídeo for passando, você vai ouvindo como é o som com cada uma das coisas que eu tô falando. Então, a guitarra com a distorção ligada na mesa de som, sem a simulação de amplificador e as demais coisas que a gente vai falar no vídeo, tá? Vai ficar dessa forma aí. Certo? Então, sem simulação de amplificador, aquele som abelhudo de sempre, né? Então para se livrar disso a gente precisa acrescentar algumas coisas, tá? Então colocando o um amplificador agora o nosso som já muda, tá? Você pode ouvir aí. Aí você diz, opa, agora já tá bom, agora já já dá para ouvir, já dá para entender legal, tá? Utilizei somente esse pedalzinho aqui, ok? Simulação de amplificador, tá? Basicamente agora a gente tem mais dois pilares. O primeiro já foi simulação de amplificador, ele já vai tratar um pouco melhor o nosso som, tá? Vai é, limitar frequências excessivas, vai fazer o nivelamento, tá? Nivelamento de frequências, tá? Então depois da simulação de amplificador, o que, que eu uso, né? Uso a simulação de caixa. Tá? Geralmente você não vê esse, esse dispositivo separado na pedaleira, né? A não ser que você já tenha uma pedaleira um pouco mais avançada, G5N, que eu utilizava aqui no canal, tá? ela tem essa possibilidade de selecionar o um amplificador e selecionar a caixa. tá? Simulação da caixa é a simulação do falante. Tá? Falante, o alto-falante, né? Que fica dentro da, do nosso amplificador, ok? Dentro do nosso combo, né? Digamos assim que é um amplificador mais a simulação de caixa. Então a caixa ela já vai dar uma grande diferença no nosso timbre, tá? Vou tocar agora na guitarra aqui com a simulação de amplificador e a simulação de caixa. A minha simulação de caixa está vindo do Muay Radar, ok? Eu não vou conseguir tirar ele aqui do set, mas eu coloco uma foto aqui e vai aparecer em algum lugar pra você, tá? O Mue Radar, ele simula tanto o Power Amp, tá? Quanto a caixa, beleza? Então eu consigo é, deixar esse pedal de lado e utilizar somente o Mue Radar, que já me dá um timbre que eu preciso, certo? Então a simulação de caixa, ele vai deixar o nosso som aí ainda mais real, né? Lembrando que até um detalhe que eu indico, tá? O Mue Radar, ele pega impulso e Response. Se você não sabe o que é Impulse Response, comenta aí embaixo que eu vou estar fazendo um vídeo também sobre impulso Impulse Response, beleza? Então, você consegue importar arquivos Impulse Response de alta qualidade para dentro do Moe Radar. Bom, agora a gente vai falar do nosso terceiro dispositivo, que é o nosso Direct Box, tá? Direct Box, eu vou te explicar exatamente para que, que serve o que ele faz, tá? Então, esse aqui é o Direct Box que eu comprei recentemente. Não vou indicar para vocês ainda para comprar. Ó, oh, esse aqui é bom, porque eu ainda não testei, Tá? Comprei, vou testar logo, logo, assim que a gente acabar a reforma que a gente está fazendo na igreja. A gente vai voltar aos ensaios, inclusive, quem já está no nosso canal do Telegram já acompanha a parte dos nossos ensaios, tá? Eu tô compartilhando lá, ok? Quem faz parte do curso também. Quem tá no curso é prioridade, recebe todo o material que eu faço na internet, ok? Inclusive, eles já receberam esse conteúdo aqui que eu tô passando pra vocês, beleza? E já aproveito pra fazer a nossa propaganda básica, né? Tá? se você quiser aprender um pouquinho mais de guitarra nossa turma está aberta, são 100 vagas com o cupom de desconto que a gente está aí hoje tá? temporário, como eu falei no vídeo anterior ok? então aproveita lá você não perde nada, tá? o Curso está bem baratinho tá, tá bem acessível, beleza? mas não vou fazer muita enrolação aqui não ok? direct box, para que, que vai servir? é o nosso direct box ele faz o balanceamento do sinal tá? a sua guitarra quando ela é conectada nos pedais tá? quando ela está desconectada dos pedais, nem tanto Tá? você vai conseguir um timbre legal, como eu falei no começo, né? Mas quando você conectar a guitarra nas, na pedaleira ou nos pedais, você vai mandar um sinal muito alto para a mesa de som, tá? Então é o que é chamado de alta impedância, ok? Para reduzir essa impedância e a gente conseguir conectar na entrada de microfone da mesa de som, é para isso que serve o Direct Box, o Direct Box vai balancear, tá? Esse é um Direct Box passivo. Diferença entre o ativo e o passivo, o ativo ele precisa de conexão a, de alguma carga elétrica, Tá? Não lembro a carga exatamente, mas acho que deve ser 9 volts, alguma coisa assim. Tá? E o passivo não, esse aqui é um passivo, tá? O passivo não precisa de, de conexão elétrica nenhuma, é mais fácil de utilizar, ok? Pra utilizar isso aqui, você vai colocar perto da mesa de som, tá? Posso estar enganado, tá? Não sou muito conhecedor a respeito de Direct Box, o que eu consigo de informação eu passo pra vocês, ok? Se tiver alguém mais entendido, a gente com certeza vai ler o comentário, no próximo vídeo a gente corrige se estiver errado, beleza? Mas basicamente o nosso Direct Box ele vai ser conectado perto da mesa de som, tá? Por quê? Porque ele vai dar uma levantada nas suas frequências que você perdeu no decorrer do, do seu cabo, tá? Cabos longos costumam perder bastante frequência, então é até o que você aconselha, né? Não use cabo muito longo, tá? Porque você vai perder frequência você vai ver que o som morre bastante. Colocou o Direct Box perto da mesa, ele vai corrigir bastante esse problema, tá? Então, balanceamento de sinal associado à simulação de amplificador, simulação de caixa, você tem o seu timbre aí praticamente montado, tá? Óbvio que você vai precisar fazer regulagens, né? Em ambas as partes, mesa de som e nos pedais, tá? A gente pode falar um pouquinho mais sobre como timbrar na mesa de som também, basta comentar aí embaixo que a gente faz. A gente ainda tem um outro detalhe, tá? Nos Direct Box, esse aqui não tem, tá? Mas o Ultra G da Behringer, tá? Um vermelhinho, ele simula caixa, Tá? Então, tecnicamente, o que você precisa? Se você comprar um Ultra G, você precisa dele e mais de uma simulação de amplificador. Aí sim, aí você consegue utilizar isso aqui perfeitamente sozinho, tá? Conecta isso aqui, sai daqui a caixa, simulação de caixa da, do Direct Box, tá? Ah, e depois dali, você vai diretamente para a mesa, tá? E você já não precisa de ter um buê radar, como é o meu caso, ok? Como é, eu gosto de ter o meu timbre todo na minha mão, né? eu, não preciso, eu gosto de não depender da, de quem está na mesa de som, então eu gosto de ter tudo. O próximo passo que eu vou fazer, inclusive, é até uma dica que eu posso dar para vocês também, tá? é comprar um Micro DI. O Micro ODI, ele vem em formato de pedal, tem um da Moore, tá? que eu já testei uma vez, é bacana, okay? então depois eu vou até comprar ele para colocar no meu set. É um pedal bem bacana, é bem útil, faz a mesma função e tem a simulação de caixa também. Beleza? Tem outras marcas, mas nunca testei as outras, então não vou te indicar que compre ou que não compre. Bom, então se você quiser que a gente fale um pouquinho mais sobre o Direct Box, como conectar, como sair, etc. Eu crio um outro vídeo, tá? E aí vocês recebem essa informação aí um pouco mais precisa. Tá? Pra não deixar o vídeo tão longo, pra não ficar tão cansativo, ok? Então basicamente é isso, três dispositivos básicos aí para você conectar a sua guitarra na mesa de som com uma qualidade bacana sem aquele som abelhudo, beleza? Já quero te pedir, se você tiver gostado do vídeo deixa o like, compartilha com os amigos aí que estiverem passando pela mesma dificuldade tá? Se você já passou por essa dificuldade, resolveu de alguma outra forma que eu não tenha citado no vídeo, comenta aí embaixo que é bom eu saber também tá? outras maneiras, a gente todos os dias aprende mais né? É como eu costumo falar sempre, a gente nunca sabe tudo, então qualquer informação que vier de vocês também, a gente acolhe Beleza? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aí.